Fala, galera! E aí? É, tem mais um vídeo com esse cara chato aqui. Então vamos lá. Olha só, hoje eu vou contar algumas historinhas. E por que, que eu vou falar histórias pra você? Hã? Exatamente, cara. Porque através de histórias a gente pode tirar lições de vida. Vamos ver se você, isso vai acrescentar alguma coisa pra você. Tá. Era uma vez um grupo de cientistas... Ah, oh, que fofo, né? Pois é, eles colocaram cinco macaquinhos numa jaula. Filhos de uma puta. Então vamos lá. Esses cinco macaquinhos que estavam numa jaula, o que, que eles estavam fazendo lá? Estavam presos e os cientistas colocaram uma banana lá dentro, um cacho de bananas. Só que tinha um detalhe. Os macacos na hora ficaram, uau, banana. Algum deles foi correndo para pegar. O que, que aconteceu? Os cientistas jogavam água fria nos outros macacos. É, isso aí. E era gelado, a galera ficava trincando. Porra, velho, a galera já foi começando a ficar esperta. Aí o outro macaco ia... <risos> exatamente, cuspindo isso aqui. Aí o outro ia, jogava água fria... <risos> aí a galera começou a reparar. Velho, se toda hora que alguém ia pegar uma banana, caía água fria neles, e eles ficavam sofrendo, eles começaram a reparar. Velho, o próximo que for pegar essa banana, <risos> tá ligado, né? Vamos arrebentar esse filho Beleza. Aí alguém foi lá pegar, o que aconteceu? bish. <risos> <risos> Ele é, levou porrada. O outro resolveu pegar a banana e onde o resto. Aí começou a passar um tempo, velho. Ninguém mais queria pegar a banana, apesar da tentação. Pois é, cara. Levar porrada muda muita coisa na nossa vida. Tá. Mas aí os cientistas resolveram mudar um pouco a história. Mas aí os cientistas resolveram mudar um pouco a história. Mas aí os cientistas resolveram mudar um pouco a história. Um o que, que eles fizeram? Pegaram um dos macaquinhos. Tchau e substituíram por um macaquinho novo. O que aconteceu imediatamente? Esse macaquinho novo que entrou, ele viu a banana. O que ele foi acontecer? É, banana! Só que esses outros aqui, tava ligado. Tan, tan, tan, tan, tan. Psh, psh, psh. Exatamente, bateram nele. Por quê? Velho, ele não tava entendendo porra nenhuma. Aí ele, Aí, vou pegar a banana de novo. E tupsh, tupsh, tupsh. Exatamente que esse retardado tentava pegar a banana, o que que acontecia? Levava a porrada. Exatamente, ele não sabia do esquema de água fria, mas os outros aqui conhecia. Tá, o que aconteceu? Os cientistas resolveram o velho. Tá ok, vamos tirar mais um macaco. Retiraram ele e naturalmente inseriram mais um outro macaco lá, que naturalmente foi tentar pegar a banana. Mas todos eles caíram batendo aqui, inclusive o macaco que foi surrado da vez passada. Tranquilo, os cientistas eles não estavam satisfeitos. E aí o que eles fizeram? Exatamente, pegou mais um macaco, tirou de lá e colocou mais um macaco novo. Só que esse macaco novo viu a banana, foi lá e apanhou de todo mundo. É, foi espancado. Mas os cientistas, eles não estavam satisfeitos. Eles pegaram o outro macaco, jogaram fora, colocaram o outro macaco lá dentro, viu as bananas, correu e tupsh, tupsh, levou porrada. Exatamente. E aí o que aconteceu? Finalmente eles substituíram o último macaco. Aí entrou o macaco, viu uma banana e pu, pu, pu, levou porrada, cara. Você reparou o que estava que acontecendo aqui no final? Exatamente, cara. Nenhum desses macacos aqui tomou banho de água fria. E eles estavam batendo nesse último macaco, cara. Que, velho, agora gente, vamos, vamos parar para pensar. Se fosse possível perguntar para esses macacos, velho, por que, que vocês estão batendo nesse outro macaco aqui? Sabe o que, que eles iam responder? Sempre foi assim E yeah. é Sempre foi assim, batendo nos outros que iam pegar a banana Mas eles não sabiam o porquê Esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje, cara É o problema do pensamento irracional É justamente quando todo mundo coloca suas mentes no automático O que, que é? A pessoa passa a fazer justamente o que as outras estão fazendo O macaco viu o que os caras estão fazendo e vai fazer aquilo mas nunca para para pensar se as coisas poderiam ser feitas de outra maneira. Porque as coisas podem ser feitas de uma maneira melhor. Só que não. É esse pensamento de massa que faz simplesmente todo mundo seguir o que os outros estão fazendo e mantém hábitos e tradições antigas sem questionar se aquilo é necessário continuar. Porque muitas coisas que nós fazemos hoje poderiam ser mudadas. E é isso que a gente tem que parar para pensar justamente na gente. Que tipo de hábitos, que tipo de coisas que a gente mantém hoje em dia que piora a nossa vida? Porque muitas coisas simplesmente deixam de ser necessárias, não são mais verdades e simplesmente a galera atribui aquilo que foi verdade no passado como se fosse válido hoje e muitas vezes não é mais. É moleque, o negócio é bem profundo. E a galera tem dificuldade de aceitar mudança, justamente por causa desse pensamento simplesmente de proteger o velho em detrimento de algo novo que pode melhorar bastante. Beijo. você está duvidando, né? Pois é, então sai fora macaco E a partir de agora eu vou contar uma outra história aqui Que simplesmente mostra essa noção Que as coisas mudam e simplesmente a gente também precisa mudar Para viver melhor Yeah! Aqui, era uma vez a mamãe elefantinho Ela deu à luz a um pequeno elefantinho Legal! Aí a galera vivia feliz Até que um dia apareceu uns um caçadores malvados eles atiraram na mamãe, é, a mamãe foi pro pote, encheu a boca de formiga. E o filhotinho, por sorte, conseguiu escapar, ele saiu correndo pro meio da floresta e sobreviveu. Aí, ele triste lá, de boa, mas estava acostumando a viver sozinho, bebendo água lá do oásis, uma galera viu esse elefantinho órfão, bebezinho, né, coitadinho, desprotegido. Eles pensaram, véi, vamos levar eles. E levou o elefantinho, porque essa galera era dona de um circo. E aí amarraram o elefantinho num toquinho lá, justamente para as atrações, tal. E beleza. A partir desse dia, o elefante passou a viver ali. Ele tentava sair do toquinho, voltar para a selva, mas não conseguia, porque a corda era muito forte. Ele não conseguia se livrar daquilo. Pois é. Essa foi a vida do elefantinho durante muito tempo. Bom, o tempo passou e naturalmente o elefantinho cresceu. Ele ficou forte, enorme, poderoso o pica das galáxias, um elefantão, um elefantão que estava preso ao mesmo toquinho. Na boa, se ele quisesse, ele arrebentava a corda, ele chutava o toquinho embora, empurrava um caminhão e fugia para fora dali, ele ia para a selva que ele tanto queria. Mas não, o elefantão se conformou com a situação, ele achou que ia virar um prisioneiro dali para sempre. Se fosse possível perguntar para ele, oh, o que você está fazendo aqui? Velho, eu sempre tentei sair daqui, nunca consegui e nunca vou conseguir. Isso aqui não tem jeito. Tá entendendo? Ele vai dizer, sempre foi assim. É o mesmo erro dos macacos. É justamente por isso que as pessoas se conformam com situações que, cara, elas poderiam viver melhor. Mas não. Os hábitos antigos e tradições, experiências fracassadas do passado, quando as coisas mudam, elas continuam trazendo o presente e aí continuam presas naquela situação. A prisão, velho, de muitas pessoas está aqui, na mente. Tem gente que prende o cavalo numa cadeira de plástico e o cavalo fica. Na boa, o cavalo é prisioneiro, não é da cadeira de plástico, não é da corda que está nele. É simplesmente aqui, na mente dele. E eu estou falando de animais nesse vídeo, mas cara, porque tudo isso serve para as pessoas. Nós somos animais e nós somos condicionados pelas nossas experiências do passado, por coisas que colocam na nossa cabeça, a seguir de acordo com aquilo, sem pensar no piloto automático. Esse é o erro. Esse é o erro, tá vendo? A liberdade das pessoas começa dentro da cabeça Liberdade tá dentro da cabeça É justamente isso, cara Se você muda aqui, o mundo muda O mundo muda depois de você Então, se é pra humanidade prosperar E simplesmente atingir um nível de liberdade muito maior pras pessoas Na boa, cara A gente precisa começar a olhar pra dentro da gente E simplesmente aceitar muitas mudanças e simplesmente questionar certos aspectos na gente Que a gente fala, não, isso não pode questionar, não pode Velho, na hora que a gente começa a colocar em dúvida certos aspectos Que a gente simplesmente não deixa de duvidar Cara, abre novas possibilidades Uma mente aberta jamais volta ao seu tamanho original, cara Sempre assim, a partir do que você expande sua mentalidade, sua consciência Resolve ir além e não volta Então justamente por causa disso Eu não vou falar nenhum exemplo nesse vídeo que prende as pessoas Porque a nossa prisão é aqui, é aqui dentro então eu vou deixar pra vocês colocarem nos comentários coisas que vocês acham que simplesmente está atrapalhando a humanidade. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Um beijo e eu vou ficando por aqui. Yeah.